Fala Galera, aqui quem fala é o Mude trazendo aqui um vídeo de Pokémon Esmeralda junto com o Luiz. <risos> Bom, o Pokémon de Luiz estava todo com direitos autorais e a gente não queria pegar Strike. Então eu estou botando aqui como é o áudio, o áudio dele finalmente o áudio dele. Ele vai finalmente falar nessa vida de mundo que ele teve na carreira de YouTube. Desculpa, você não sabe. eu não sei. Eu só fiz isso porque eu vi muito de cara e o espírito. E não fico, só tava falando. Tá, é. bora então, começar hoje. Jogo. jogo logo. Bora, 3, 2, 1, e tamo em jogo. Eu não, pronto, tá começando vai ter o um professorzinho falando. Olá, desculpe me Espera. Bem, seja bem-vindo ao fabuloso mundo dos Pokémon. O nome é B. Mas todo mundo aqui me chama de professor B. Aqui temos o que chama de. Pokémon. Os seres humanos e Pokémon vivem em conjunto, às vezes estamos bem, e ajudamos uns aos outros. Às vezes, iremos nos reunir e lutar contra outros. Mas apesar desses ridículos, eu não sei muito sobre Pokémon. Na verdade, existem muitos segredos em torno do Pokémon, e não ia busca E você o um menino ou uma menina menino, menino claro então, como é seu nome o meu vai ser ou você é seu nome? ou eu vai ser eu não gosto de falar isso não então, eu vou sair não né? vou ser robô dois um um é até... Meu Deus, não tô achando essa. Deu certinho, Dwarf. Tá, ok. Fo. Ufa. Fo. Agora vamos continuar. Você é Eu apertei eu eu eu Ah, sim, agora eu lembro. Você acaba de mudar para a minha cidade natal. Vila Raiz, não é? Little Root para quem para quem não gosta de não gosta de palavras inglesas de jogos muito fodas traduzidas. E alguém que tá pensando que eu tô lendo inglês é porque eu tô lendo inglês mesmo. Eu sou muito fã de inglês, Sei, ele quê? tá com tradução. Escute bem, eu <risos> tô ouvindo a tradução não, inglês mesmo. Eu tô tentando traduzir aqui. Ah. Espero que não tenha errado nenhuma. Ok, escute bem o que eu vou lhe dizer. Sua própria aventura está com... começando agora. Vai em frente e entra no mundo dos Pokémon. O mundo dos sonhos cheio de aventuras e grandes amigos. Venha me visitar logo. Vou esperar no meu laboratório Pokémon. Já entrei. Estamos no caminhãozinho aqui. Claro. Caminhãozinho. Aí o caminhão para. Aqui não tem entendido. Não, eu não tô do lado de, de Gude. Eu tô na minha casa e ele tá na casa dele. Aí aparece a nossa mãe. E nós daqui vamos ter uma competição. Nós dois vai ter que zerar o jogo. E quando a gente zerar o jogo, a gente vai ter dois dias, dois dias pra para fortalecer os Pokémon. Sim. É isso mesmo, Gude. Sim. E eu tô dançando. É e eu tô dançandinho aqui no caminhão. Aí quando você for pra fora vai ter sua mãe falando algumas coisas, sabe? Ela sabe aqui, que você faz comigo, tá né? É isso, né? <risos> Aí quando a gente fala, sabe? Você tem o eu acho que pra gente, ninguém sabe. Quando você vai pra um filme de pokémon, vai ter uma cabidinha uma cabine. uma lá em cima essa cabine vai poder batalhar com outros treinadores e esses treinadores estão funcionando quando tem internet esses treinadores podem você ser você e seu amigo né Eles são mesmo good. good tô aqui poxa o cara não escutou o que eu falei escutei sim ou você escutou para continuar eu Eles já sou tô... Escutei, bom, eu tô... Eu já tô... Já, já falei com a mãe. Porque eu, eu não vou, eu vou ler tudo, porque eu não quero traduzir tudo. Senão vai ficar chato. Eu traduzi. Então isso. vamos pular essa parte. Não, eu, eu boto aqui. legenda, boto legenda, calma. Ih, tá bom. Tá, eu, eu já tô dentro de casa, velho. Tá bem. Tá dizendo que o pai dele comprou um relógio. E ele tem que ir lá em cima no quarto. Vou pegar e botar a hora do relógio. Relógio parou. Vou apelhar do de... que a hora. Algo interessante, você olha pro relógio. Pronto. É esse horário. Você clica, bota assim. Vai ficar o mesmo horário. Calma oh, aí. 3 horas. Vai vir e dizer. 67 é 7h48 aqui pra mim. Aqui é Nossa, não vou botar a mesma hora. Tá 45. Calma. Não, satago, foodする, balabã, honamed, e cinco eu sou a mão do que do eles determinaram a mudança lá em também Aí eu desço lá Agora você vai lá, lá. Tá lá em Essa mãe vai te chamar porque Seu pai tá na televisão Papai, eu quero ver ele! <risos> Deixa eu traduzir. Trazemos pra vocês esse, essa reportagem na frente do, do ginásio de Pettaburk. Ah, acabou. Caraca, o cara traduziu bem, viu? O cara tá traduziu tudo certo. Oh, acabou! Nossa! Aqui a mãe tá dizendo que ele pensou ter visto o pai dele Que o pai é desocupado, sabe? Não deixa ficar o filho Ele me deixou é sozinho <risos> <risos> Tá, eu vou lá pro... Seu pai só vai pro jardim, <risos> só isso, ficar um lá o dia todo Parado, esperando, aguardando Eu vou pra... Esse vou pra dentro da casa Agora você tem que ir na casa Na outra casa ao lado, né? Sim Sim Aí a mãe da menina que vai ser real. Vai perguntar: Olá, quem é você? Tá botando um relé ainda aí Eu não falo esse tempo Tá, eu subi já Vou pegar, vou roubar um pouquinho Um velho Vou pegar Vamos pegar Essa pokebola sabe o que tem nela? O que? Tem é good <risos> Sabe o que tem nessa pokebola? Tem que O bicho. Disse... Sabia? Sabia Que é Meu Deus, bugou tudo aqui Olha essa muito é a filha do professor Incrível! Nossa, que bosta, hein? Tá, eu já tô no laboratório, velho.